Ah, boa tarde os amigos, sou Maurício Mococa Hoje nós estamos aqui no Riozinho. nós vamos fazer uns testes aqui de pimeira aqui para diamante e também fazer um teste para ouro também. É... E nós também estamos aproveitando também para pegar um, pescar uns vambarizinhos. Então é que vai ficar legal. E pedir aos amigos aí que se interessar pelas valiônicas aí do canal contato está embaixo do vídeo eu tenho as variônicas essas telescópio e tem a fixa pessoal que tiver interesse em adquirir os produtos do canal contato fica embaixo do vídeo aí. pedi os amigos para se inscrever no canal deixar seu like para que os vídeos possam crescer e que a gente possa continuar fazendo mais vídeos e vamos ao vídeo nosso amigo Edson já está lá na aqui eu vou filmar um pouquinho do rio nosso amigo Edson já estava tentando já dar umas bateadas com a mão ele chegou ele já vai metendo na mão do cascaio já vai dando uma olhada então vamos lá vamos levar aqui as peneiras levar aqui as pinheiras para lá caiu foi tudo dentro do rio Edson Ó, vamos pegar a pazinha lá, uhum. uhum. oh. Tá. pô. Já entra aqui, ó. Eu pô, de noite, acho. Qual que eu já Não, põe dentro dos copos aí, ah. agora não tem. Seu amigo Edson está aqui agora, vai já pegar o cascai. Cadê a pai? Cascai lá ali, ó. Ficou lá. Não, dentro na bolsa, eu acho. Bolsa. Não, como é que você vai pegar o cascai lá dentro do buraco lá com isso aí, ó? Não. não, pera aí, para de pegar isso aí. Isso aí não vai virar nada, mano. não. Vai. Não, tem que cavar isso aí pra baixo. Tem a coisa que se aqui. Pega a pazinha. Ava esse aqui, ó. Não, não vai entrar lá dentro, eu não cheio de co... não seja coisa, não. Eu eu não vai quebrar a paz, mexe esse caçai pra cá ó. É, mas... nós estamos aqui num no... lugar aqui, numa ponte e esse lugar aqui também a gente vai fazer uns testes mesmo aí. vamos ver Às vezes é onde a gente pensa que não vai dar nada, pode dar alguma coisa Cascai aqui tá duro. Ó, a perereca cantando lá então pra frente. os amigos aí para se inscrever no canal e pegar o dedão aí no, no joinha aí para o canal poder subir e também para a gente continuar fazendo mais um vídeo legal tô colocando uma pedrinha ali ela está iluminando de longe agora tampou vai desceu vamos tirar uma peneira boa aqui é uns pedrão grande aqui nós vamos dar uma bateada nessa peneira para nós ver o que que vai que vai acontecer e aí um quartozinho um quarto leite, um quarto grande Bom, acho que já tá bom, né? Tá fumando. Levanta pra cima, não rasta, é não. Leva a bater junto. Agora já pode tirar uma de cima. Já pode chapaiar mesmo ela em cima da louça. Uhum. Dá uma tirada pra trás do osso. Vamos pra cá. Peraí, aqui já pega. Dá uma rodada, né? Ah, pode rodar em cima da outra, ó. Assim, ó. Vai, espera e vai e volta. Aí tá bom. Aí, ó portezinho até legal separando vidro ó tô parecendo de... não, não é vidro não rapaz é não é um citrininho muito bonito ó uhum. já achei que era vidro já fui falando que era logo vidro um citrino até legal ó outro quarto leitoso azeite fica grudado no fundo, no, no vão da pinheira esse aí você tem que dar uma, sempre uma baia, dar uma outra batida né? segura aqui o celular olha é? aqui Nada não é uma pedra do ferro. E vamos ver essa outra aqui. Estou fora tá. da... O vento exotado não tá deixando abrir. um uhum. Ó, vai no meio aqui. Aqui, aqui. Vai aqui. aqui. Foi ele devagarzinho, fez ele, deixa ele devagarzinho. devagarzinho. Não, foca no lugar que está mostrando. Não, é esse que está voando, caramba. Deixa eu está escurecendo aí a pele. Deus quem está pegando a câmera não? É. Tá bom. Bom, vamos pegar aqui para nós. Nós viu o quê? Foi aqui, foi. Olha aqui, rapaz. É um mais bonito que o outro Tá lá, ali tem mais um, Zé Um na mão, tá lá, mano Aqui, ó um aqui, aqui. Mais um, Zé Cadê o outro que tá aí? Vai, que bonito esse Um uhum. mais hum. uhum. é lindo Vai. que o outro Vai, que bonito. Ali o outro aqui, ó é Lindo Outro ali, ó mais não, tudo é? isso eu acho que mais não. é uma ferrajinha né, tá? Ferragem uhum. hum. é muito boa, uma ferragem muito boa. Vai aqui. Bom, vamos dar uma olhada nisso de novo na mão. mais pequeno que o outro. Bom, agora esse nós temos que vamos pegar a esquerda. Logo, na fuma. terceira primeira aqui tem uma cachoeirinha aqui na Baia da Ponte, mostrando para vocês. Agora o nosso isso aqui vai tirar outra peneira. Vai já para a próxima peneira. A gente que está o que tem demais de dentro dela. Agora nós vamos para por... vamos essa última peneira. coisa brilhando, eu tô vendo aqui. Na ponta do meu dedo. Ó. Oh. Olha que coisa mais linda. Acabou de sair. é um diamantinho, rapaz. É, na ponta do dedo, aí. Vai, pega isso por aí. Na Pô, ponta vou, do, é do é dedo. É muito pequenininho. Na ponta do dedo, aí, Saiu comigo agora aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Vai saindo mais outro na mão do Maurício. É diamante, Não, não é diamante, mas... Olha a... Olha a cor deles. <risos> Um mais lindo que o outro Cada vez mais Um mais lindo que o outro Aqui ó, a outra aqui ó Em cima aqui É o citrino, eu acho é o citrino Aí, ó Ah, caiu de volta É, né? deixa eu dar um carro. a máquina tá deixando abrir. Eu vou mostrar aí para vocês bem devagarzinho. Vocês verem alguma coisa que nós não viu. Aí vocês dão uma olhada no também no vídeo bem devagarzinho. Eu acabei Sim. de ver um aqui. Eu vou até tirar a comida aqui já. Ela. aqui outra também. Eu tô tirando mais uns aí um cada um mais lindo que o outro Ai, vai olhando cada vez mais vai achando cada vez mais aqui, aqui, aqui. mais outro saindo aí na mão do maurício de novo entendeu vai saindo um atrás do outro agora mas não achar que vocês vai eu aqui, ó. logo, então, se é claro eu vou Põe o dedo aqui, do meio, Esse aqui o meio da lá. Né? Isso. Aí agora ficou melhor. Arrumando Pedrinha bonitinha, Vamos mostrando cada vez mais. O Maurício tá mexendo Vamos é aqui vem. no lugar que tá muita água. O Maurício tá mexendo aqui, vamos sair da água aqui tá um pouco, ó. Vou mostrar agora onde nós né, vamos vai ver o restante do cascaio ali agora. Vamos ver o restante do cascaio para nós ver se tinha, o que, que tem de bom e o que não tem. Agora isso tá no chão. O que tá na minha mão eu já vou passar pro Maurício, ó. Acabou de sair aí, ó. Vamos dar uma analisada. Eu vou passar pro Maurício dar uma analisada. você dá uma olhada aí, Zé. Vamos mostrando. Eu não sei, tá, a câmera tá pegando aí. Saiu mais um, um moinho de mosquito. Tá pegando. Você vai mostrando isso Mais outro moinho de mosquito. Mais Muita outro. pedrinha bonitinha. Bom, agora vamos aquela bater senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Aqui, ó. comprido nada aqui, ó. Calma aí. Tá aí, eu, na tela aí. Tá aí mais outro acabei de achar aqui na hora de despejar aqui né não achou na peneira mas na na mão eu tô achando aqui ainda ele vai tirar a outra bateria lá agora mas porque, o que for achando aqui não vai vai tirando vai mostrando para vocês agora depois, você tá com 17 não vai mostrar para vocês cada vez mais achei outro. Outra coisa mais linda ainda aqui, ó Na ponta do meu dedo, ó é aí que coisa mais linda Esse daqui Tá parecendo um diamantinho, e aí. Meus amigos aí pra se inscrever no canal, deixar seu like para que o canal possa crescer Meus um amigos aí Que tiver interesse pela azar iônica aí Entra em contato aí, tem um contato embaixo do vídeo Assim que nós temos que 5 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio Então um diamantinho Um azar tem umas coisas Então mais umas, umas pedrinhas nessa né, perdeu o brilho não, não, pra... nós vamos encerrar esse vídeo porque está ficando muito longo. Eu acho que tem mais não. E uma boa tarde, Maurício Mofoco.